Olá, pessoal! Meu nome é Júlia e hoje temos mais uma entrevista aqui no Papo de Redação. Esse vídeo é um oferecimento do Grupo Comunique-se, em parceria com a Agência de Notícias Corporativas Dino, uma de nossas soluções em comunicação. E a nossa entrevistada de hoje tem tanta coisa que eu vou ter que ler um pouco. Ela é jornalista multimídia bicampeã da última edição do Prêmio comunique tem passagem por grandes jornais desde o início da sua carreira e hoje ela trabalha na Rádio Jovem Pan e na TV Gazeta. E não é exagero dizer que ela é uma das maiores jornalistas de economia do Brasil. Bom, seja muito bem-vinda, Denise Campos de Toledo. Olá a vocês, a todos que estão nos acompanhando. Obrigada aí pela uma das maiores jornalistas de economia. A gente se esforça, né? É isso. Imagina, para você não tem que ter esforço para falar isso. Mas tem sim, é, é o dia a dia, né? O trabalho, ser jornalista não é muito fácil, né? Ah, imagina. Ô Denise, para começar o nosso bate-papo... Eu queria saber quem é a Denise fora do jornalismo. Eu vi no, nas suas redes sociais que você posta bastante sobre viagens, quem te segue por lá acompanha isso também, mas quem é você fora da, da profissão? Olha, eu sou normal fora da profissão, assim, eu não sou jornalista 100% do tempo, embora a gente tenha uma uma coisa assim de jornalista, de você sempre estar observando, analisando, avaliando tudo o que acontece, você não consegue se desligar 100% do tempo de tudo que está acontecendo, ainda mais num momento tão conturbado como a gente está vivendo, né? Então você pode estar se divertindo, né? Mas em algum momento pode pesar alguma coisa de política, de economia, agora a gente vive com essa situação absurda que a pandemia coloca para a gente há mais de um ano. Agora, fora daqui, eu sou uma pessoa absolutamente normal, sabe, que gosta de música, que gosta de diversão, gosta de ver bobagem na televisão, o que acham, assim, que uma questão intelectual que seria bobagem, para mim não, é diversão mesmo, eu acho que a gente tem um dia a dia extremamente estressante, uh, com muitos assuntos que são pesados, né, que deixam você aí angustiado em muitos momentos, isso tem acontecido com muita frequência, então eu acho que tem uns momentos que você quer relaxar. Então no cinema eu gosto de qualquer tipo de filme, não gosto de terror, terror é uma coisa, só se for aqueles super recomendados assim, agora geralmente eu vou lá e depois me arrependo. Agora, de resto, eu gosto de tudo. Eu gosto desde desenho, a, a filmes de, de época, a dramas, a, a suspense, a filmes policiais. Eu gosto de música também, quando você vê o perfil das músicas, que eu gosto, é difícil você definir qual a minha personalidade. Eu não tenho aí a discriminação, eu não afasto nada. Eu gosto muito, eu gosto de teatro, eu gosto de cinema, eu gosto de passear, eu gosto de viajar, eu gosto de bichos. Né? Eu tenho duas gatinhas, eu tiro cachorro, adoro ficar com a minha família a maior parte mora no interior a gente tem se visto muito menos do que eu gostaria de ver né? mas eu gosto muito de estar junto com a minha família, é uma família grande né? até quando a gente, eu recebi o prêmio comunique eu agradeci pelos meus primos, que eles são muito próximos e são gerações de primos né? então é o filho do primo, depois é o filho do filho do primo e todos são muito próximos, né? e eles na época da, da, da premiação, eles ajudaram muito a divulgar, então eu gosto muito, gosto de estar com a minha filha, gosto de estar com o meu marido, enfim Oh, e é, é legal você reforçar isso, porque quem vê na televisão ou no rádio, às vezes não, não imagina o ser humano que está ali por trás, né? É, pensa só nesse lado profissional. Às vezes eu me manifesto pelas redes sociais, cobrando respostas à vacinação, aceleração, né, que os governantes acertem a mão, que a gente possa ter uma perspectiva um pouco melhor, não é? e as pessoas me cobram como se eu estivesse colocando uma coisa mentirosa e esquecendo que eu, como cidadã, também tenho medo demais da pandemia, eu tenho medo de ser atingida, eu tenho medo de, de pessoas que eu conheço, que eu gosto demais delas de ficarem doentes, eu agradeço todo dia por ninguém da minha família ter pego, sabe? E, e as pessoas acham que a gente gosta de falar de números horrorosos, que a gente mente, que a gente tem uma versão pior, porque a gente quer seguidores, eu acho isso aí uma coisa tão... Sabe, sem cabimento sem sem nenhuma lógica né as pessoas não gostariam de dar notícia ruim a gente tem até algum algum tipo de jornalismo aí que explora coisas que são negativas agora quando se trata de pandemia você querer que os números sejam ruins para você ter o que seguidores com isso é uma coisa totalmente absurda Nossa, imagina ainda mais na sua área falando de economia que agora é um momento péssimo para o país né e uma vez eu vi uma entrevista que dizia que um dos maiores desafios no jornalismo, tanto na TV quanto no rádio, era encontrar o tom certo para dar a notícia. E você vive isso, né? Nos dois veículos. Como que é para você ter que encontrar o tom correto agora, nesse momento de pandemia? Como que tem sido esse desafio? Olha, desde sempre é um aprendizado, não é? Depende do veículo que você está, depende do público que você vai atingir para você acertar o tom. No caso da economia, eu acho que o maior desafio é você tentar simplificar a linguagem para que todo mundo possa entender. Então você está falando tanto para aquela pessoa que é de mercado financeiro, que é economista também, que entende do assunto, que é empresário, a, aquele que tem uma formação melhor em termos de, de, de economia mesmo, que sabe o que você está falando, inclusive alguns termos técnicos, e tem aquele que não sabe o básico. Ele sente os efeitos do que você está falando no dia a dia. né? A questão das finanças pessoais, a questão de salário, a questão de direitos do consumidor, de reajuste de contratos, de tudo que mexe com as finanças pessoais mesmo, com o emprego, com a renda. Então, eu acho que o maior desafio na questão da economia é você simplificar a linguagem, mas não ser tão simples que aquela pessoa que entenda do assunto, ela não queira. Né, saber a informação que você está querendo passar. E a gente tem que acompanhar muito de perto o noticiário, muita coisa acontecendo na época da pandemia. Agora a gente tem que lidar com números muito negativos em termos de andamento da economia, não só aqui no Brasil, mas no exterior também. Né, o desemprego que cresceu, a perda de renda, o isolamento, a interrupção de atividades as empresas que estão quebrando. E mais uma vez eu reforço essa questão, a gente não gosta de dar esse tipo de notícia. Então quando a gente defende o isolamento social, é por uma responsabilidade, em relação à ciência, porque eu não trabalho só com, economista, com economia, eu converso muito com médicos, eu entrevisto especialistas na área de ciência, e eu sei que eles estão tentando fazer o possível para controlar essa pandemia. Então você tem de pesar a relevância de recomendações que são dadas do ponto de vista científico, e aí vem a cobrança para que se tomem medidas que possam minimizar o impacto negativo do ponto de vista da economia, que, claro, tem tem um custo muito pesado, né, tem um custo aí para toda a sociedade, né, e aumento do, do nível de pobreza das pessoas em situação de miséria mesmo no país, empresas quebrando, empregos sendo cortados, então tem esse outro lado. Agora, quando você defende o isolamento, não quer dizer que você está achando que está tudo bem acontecer isso do outro lado, que é um, uma coisa que você está insensível, não, As, a gente tem que conviver com essa realidade que não foi imposta, né. É verdade. E Denise, é, a gente conversou um pouco antes aqui da, da entrevista. Você comentou comigo que economia não era a sua primeira opção no jornalismo. Eu queria entender como que surgiu a economia na sua vida, como que, que foi seu início nela. Olha, eu comecei com jornalismo porque, primeiro, eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei de buscar informações. E eu gostava muito de ler jornal é né, uma coisa, um hábito que eu mantenho até hoje, mesmo que seja mais fácil, através de redes sociais, de sites, você acompanha o noticiário, eu gosto do jornal para você ir e vir, e você ir procurando o que interessa, então eu sempre fui muito ligada nisso, né, tinha facilidade para escrever e, e gostava muito, eu falei, então vai ser alguma coisa relacionada com isso, eu pensei em jornalismo, mas não é porque eu idealizava, sabe aquela coisa, muita gente fala, ah, eu queria ir para a TV, eu queria ir para o rádio, eu queria ir para o jornal, não, eu gostava de escrever, tanto que eu comecei em jornal mesmo, né, que eu passei pelo Jornal da Tarde, quando você fala, já estando formada, antes eu, eu trabalhei numa agência de notícias que era de economia, agora eu decidi fazer economia quando eu estava no segundo ano de jornalismo, né? porque eu conheci pessoas muito legais que faziam economia, e eu falei, olha, acho que eu gostei disso também. Eu acho que dá para juntar as duas coisas. Aí eu prestei vestibular na PUC, né? De economia eu fazia jornalismo na USP e aí eu levei simultaneamente. Depois ainda pintou esse estágio no, no, no terceiro ano do jornalismo, né? Que eu fazia junto e que foi um lugar que eu aprendi muito porque eu tinha muita liberdade para escrever. Uma agência que distribuía uh, artigos de economia, entrevistas para jornais de interior. Né, chamava Multicenter News, né, então eu achei aquele aquele espaço, depois eu passei para a revisão do Jornal da Tarde, que não era uma coisa assim que me incomodava muito por causa dessa coisa de ler, né, então de gostar de ler e de escrever e pegar as informações, e depois eu já fui direto para, para o Jornal da Tarde, em economia mesmo, não é? eu fiquei muito pouco tempo nessa questão da revisão e trabalhei no Jornal da Tarde, que eu acho que foi um aprendizado assim, fantástico, porque era um jornal em que você tinha espaço para escrever, né? não, não tinha aquelas matérias pequenas, aquele espaço limitado, pelo contrário, eles te cobravam matérias amplas, reportagens grandes mesmo, né? e logo depois que eu comecei, a, a equipe da gente, né, que tinha como chefe o Júlio Moreno, a gente ganhou o Prêmio Extra de Jornalismo, então foi assim, eu era quase foca na época, eu estava começando no jornalismo, né, e já veio a, a, essa premiação e eu gostei muito. E aí depois as coisas foram acontecendo meio por acaso, viu? Logo no início já teve um, um prêmio desse tamanho, né? Já mostrava ali um, um futuro bom pela frente. É, foi a equipe toda que ganhou, né? Então esse, isso vai ser. Assim, a gente tinha reportagens na né, época. A gente conseguiu mudar a, a, as condições de declaração do imposto de renda, né? O governo não queria corrigir a tabela. Nós fizemos matérias aí por mais de um mês, diariamente martelando, explicando e falando, e a gente no final conseguiu o resultado. né? O governo mudou as regras. Então foi uma coisa muito legal, era a série de matérias de Diga Não ao Leão. Então naquela época a gente conseguiu mudar, né? foi uma vitória importantíssima, e foi o esforço de toda a equipe, uns trabalharam mais, outros menos, era uma equipe muito legal que a gente tinha lá no Jornal da Tarde, foi ótimo. Nossa, imagino! E... E, para quem não sabe, Denise, tem mais de 30 anos de carreira no jornalismo. E nesses 30 anos, além dessa história que você acabou de contar, eu tenho certeza que você viveu várias outras que marcaram a sua carreira, né? E marcaram você como pessoa. Tem mais alguma que você pode contar para gente aqui? Olha, eu fui caminhando assim para a rádio, por exemplo. Eu fui porque eu fui trabalhar na Rádio Dourado, é, que era do mesmo grupo do Jornal da Tarde do Estadão. Né, e eles estavam montando mais uma equipe, tinha já vários comentaristas na época de jornalismo, o Celso Ming, por exemplo, já trabalhava lá, trabalhava comigo também no Jornal da Tarde, e tinha um programa que eles queriam lançar, o Lucros e Perdas, e aí eu fui apresentar, com muito nervosismo, viu? confesso para você que foi um terror, assim, O começo eu tremia loucamente, ainda bem que rádio naquela época não tinha imagem, era só rádio mesmo, então dava para disfarçar, não é? aí eu continuei no Jornal da Tarde e também na, na Rádio Dourado, aí a outra etapa foi ir para a televisão, mas aí foi uma questão de, de opção, né? porque eu tive minha filha, e aí o Jornal da Tarde ele exigia muito, até porque queria essas grandes reportagens, não tinha muito limite de horário, então você entrava no começo da tarde e podia trabalhar até 10 horas, 11 horas da noite, meia-noite e ia, e com beber era difícil, aí eu fiquei só na Rádio Dourado, Aí teve umas mudanças aí de programação e eu acabei indo trabalhar com o Boris Casoy no SBT, foi só um ano de novo, muito aprendizado e muito nervosismo, porque aí eu tinha que encarar a telinha mesmo, né? Não era uma coisa muito simples, não. Depois você vai se acostumando, né? Com o tempo passa um pouco essa coisa. Agora uma grande experiência que eu tive foi na TV Manchete, né? Que eu peguei a fase final da Manchete, que era um local assim maravilhoso de trabalhar, mas que quebrou né, a gente teve há meses aí sem receber o salário, a gente na linha de frente, mesmo sem receber. Eu lembro que nessa época eu fui trabalhando em outras coisas. Eu acabei trabalhando numa consultoria, na tendências Consultoria, que também foi uma, uma aula, eu acho que valeu mais do que ter passado pela faculdade de economia, porque eu trabalhava com o Mailson da Nóbrega, o Gustavo Loyola, uma equipe fantástica que está por aí espalhada no mercado financeiro, né, de gente que sabia muito. Né, então foi um período em que eu dei uma parada na Manchete, acabei ficando dois anos na transição depois da Manchete para a Rede TV, né, mas você trabalhar numa emissora que você vai trabalhar sem receber o salário, mas porque você gosta, porque você quer ajudar a salvar, porque o, o ministro das comunicações disse que se saísse do ar, a, a concessão seria caçada, né, e tinha muita gente dependendo daquilo, então foi um desafio. Essa foi uma experiência que eu tive assim, emocional, não só profissional, né, porque se tentou salvar o lugar que a gente trabalhava. Né. Sobreviveu, ficou a TV depois, que eu fiquei pouco tempo né, nessa transição, e aí a carreira foi, foi se encaminhando, aí eu fui para a Jovem Pan, né, eu já estou na Jovem Pan há 21 anos, paralelamente eu voltei para o SBT duas vezes, eu tinha passado antes também pela TV Cultura, passei pela Rádio CBN durante algum tempo, trabalhei na consultoria né, e faço, claro, as palestras, aí foi, foi abrindo o leque de oportunidades e agora a gente tem as redes sociais. Né? Você já passou por tantos lugares, já fez tantas coisas, tem alguma, algum projeto que você ainda pretende colocar em prática, algum sonho? Olha, sonho não, é meio de testar todas as possibilidades assim, porque é uma coisa que eu coloco muito de jornalismo, que as coisas foram acontecendo, porque foram aparecendo oportunidades, não é? Não foi que eu encaminhei minha carreira, olha, meu sonho é trabalhar em rádio, meu sonho é trabalhar em televisão, não, eu estava muito bem no Jornal da Tarde, né? aí as coisas foram acontecendo no plano pessoal, como eu te falei, aí eu fiquei só com o rádio, aí aconteceram alguns problemas lá, eu tive que mudar, aí eu mudei para a TV, da TV eu fui indo, né, avançando e, e, e paralelamente à rádio. Então teve alguns momentos aí que eu estava trabalhando em quatro e cinco lugares simultaneamente, né? então, cada um em um horário, então eu estava com consultoria, fazia palestra, tinha um programa específico né, num canal que estava surgindo, trabalhava na TV, já trabalhava na Jovem Pan e as coisas foram, foram acontecendo. Então eu acho que hoje nas redes sociais tem aí um desafio colocado, que já falaram muito comigo de um canal no YouTube, mas eu não tenho tempo, né? com a rotina que eu tenho hoje, eu confesso que é muito difícil eu encarar mais um desafio, porque eu trabalho na Jovem Pan, eu entro no Jornal da Manhã, depois eu tenho o Jornal Jovem Pan à tarde, eu tenho a Economia em Foco, então eu faço matéria também, que eu acho que essa parte da reportagem é uma coisa muito gostosa de se fazer, de você fazer entrevistas, de você pensar numa matéria mesmo, não só apresentação, né, de elaborar os comentários, eu faço também para alguns sites, eu escrevo, né, e, e, e tem alguma coisa de assessoria econômica também que eu faço, então tem muita coisa hoje me absorvendo. Né? Talvez eu ainda teste essa questão de ter um canal, de ter um espaço em que você fala, olha, o espaço é meu. Acho que a questão acaba sendo o que que a Denise ainda não faz, né? Exato. Estamos testando aí, né? Escrevi um livro, né, nesse tempo, estão nos meus planos escrever outro livro, mas essa questão do tempo, aquele momento em que saiu, era de finanças pessoais, é um negócio que eu acho que é muito interessante, sabe, eu acho que é, é um tema, eu escrevi já faz bastante tempo, eu assumo o controle das suas finanças, eu acho que hoje, as pessoas estão muito mais focadas nessa questão das finanças pessoais. Eu acho que a pandemia trouxe um, um, uma necessidade ainda maior. Né? Muita gente percebeu que não basta você planejar e achar que está tudo bem, porque, de repente, o cenário todo pode mudar de uma forma totalmente inesperada. Para quem não contava com essa possibilidade, sabe? eu penso muito naquelas empresas que eram muito sólidas, que tinham uma clientela cativa, que tinha crescimento, que tinha movimento, que estava trabalhando há muito tempo, sem qualquer perspectiva de problema, empresas bem administradas, que não tinham endividamento e de repente tiveram com as fechadas, ou abrindo parcialmente, sem ter condição de manter os funcionários. É, é, é um aprendizado aí terrível, né, de você ter que sempre ter uma reserva financeira e tem que ser o máximo que você puder de ter de reserva financeira. Né? Pessoas que perderam emprego e não, não imaginavam perder o emprego, sabe? porque trabalhavam em empresas sólidas e há muito tempo, falaram, olha, eu vou me aposentar nessa empresa, e de repente a empresa acabou. Né? Então eu acho que mais do que nunca você tem que pensar muito em finanças pessoais, em rever o quanto que você pode de fato se sentir segura nessa questão de trabalho, dessa questão de salário, de renda e, e mesmo tendo reservas. Denise, e como que fica o psicológico falando sobre esses assuntos né, todos os dias, assim? Como que você se mantém? Bem? Péssimo, <risos> péssimo. Eu tenho os mesmos problemas que qualquer pessoa, sabe? Tem dias sim que eu tenho aqueles sintomas. Eu falo, agora eu peguei o coronavírus mesmo. É, eu vou fazendo a matéria, vou entrevistando muitos médicos, eu tenho muita preocupação com o que acontece com todo mundo, como eu falava, é, é, é difícil segurar, tem dia que eu falo, olha, gente, eu estou precisando, acho, de, de, de ajuda mesmo, emocional, sabe, já teve coisas que me deixaram assim, extremamente emocionada, eu lembro um dia, uh, no ano passado ainda, quando a gente estava naquela transição, abre, não abre, a economia, eu lembro que eu, eu passei por, por um shopping, voltando para casa, né, pela Avenida Paulista, eu moro no, no alto da Lapa, encostado em Pinheiros, e eu estava vindo pela Avenida Paulista, aí eu passei por, por um shopping, e o shopping estava com fila na porta, eu falei, gente, isso não vai dar certo. É, eu falei, olha só, as pessoas estão aglomerando para entrar, tinha fila de gente querendo entrar no shopping para fazer compra, eu acho que a reabertura foi perto do dia dos namorados, se eu não me engano, do ano passado. Só que ao mesmo tempo eu passei, era exatamente o dia dos namorados, porque depois eu passei na doutora Arnaldo, lá onde tem aquelas bancas de flores que estavam fechadas antes. E aí eu vi eles, que eles estavam com muito movimento, com fila para comprar flores, sabe, aquilo me emocionou, eu falei, gente, é, é, são pessoas que eu conheço, porque tem algumas barracas que eu compro, plantas, que eu compro flores, eu falei, eles estavam sofrendo, que eles estavam sem, sem renda alguma, e de repente eles abriram, eu cheguei em casa chorando por causa disso. Sabe, da mesma forma que me sensibiliza a ver as pessoas na rua pedindo comida, né, com placa de fome, que está que tá sentindo fome, é, é, é muito difícil. Né? Então você tem um lado técnico que você tem que trabalhar e analisar e falar, olha, é, é importante você ter o isolamento, é importante você fechar agora, aí ao mesmo tempo o governo tem que dar auxílio financeiro, ele tem que dar auxílio emergencial, ter um programa de preservação do emprego e da renda, só que o governo tem de ter responsabilidade fiscal, porque o país já vinha mal em termos de, de contas públicas antes da pandemia. E se você deixar a coisa desmontar, depois para reorganizar vai ser muito mais difícil. Então a economia pode ficar em crise muito tempo, pode perder credibilidade, isso é um negócio muito ruim. Então eu tenho que processar tudo isso. Né? É a condição da pandemia, da necessidade de socorrer as pessoas, das limitações financeiras do governo, tudo isso que eu tenho que analisar no dia a dia, e ainda trago para mim no plano pessoal da minha família, as consequências que isso pode ter, a preocupação com a doença, a preocupação com o contágio, sabe? e a gente trabalhando o tempo todo, tendo que usar, põe a máscara, tira a máscara quando você vai para o estúdio, aí joga álcool no ar para poder ter segurança, e sai, limpa a mão e joga álcool, sabe? De vez em quando eu me pego jogando álcool na roupa, porque você tem que ter contato, e eu já tive contato direto, entrevistando inclusive pessoas que estavam doentes, eu não sabia ainda bem que eu escapei, né, que eu não peguei, foi um, foi um teste, mas é um processo muito difícil, né, de vez em quando eu sinto um pouco de inveja daquelas pessoas que podem dizer, ah, eu desligo o noticiário, eu não quero saber, eu, eu sei que é sério, mas eu prefiro me desligar, eu não posso desligar, eu tenho que ficar o tempo todo, sabe, sabendo, a gente tá conversando, eu tô numa semana de férias, foi uma semana só que eu peguei de férias, mas imagina que eu desliguei, eu vi noticiário o tempo todo. É, a gente vive um momento muito difícil agora, né? E é importante você estar falando sobre isso, porque muitas pessoas não, não imaginam isso que os jornalistas estão passando e, e desacreditam do trabalho mesmo. Então é importante, obrigada por ter relatado isso aqui. É, a gente tem medo também, a gente tem medo, a gente sofre, a gente se emociona, sabe? A gente sabe que... Queria que fosse tudo muito diferente, sabe? Que seria ótimo se o governo pudesse dar 600 reais de auxílio emergencial para todo mundo que está precisando, sabe? Seria muito bom se, se tivesse corrido atrás de vacina antes da hora. Então, tem momentos que você faz uma crítica que você faz a coisa de coração, não é maldade sabe, você não está criticando por ideologia, você não está criticando por posicionamento político, você está criticando como cidadã mesmo, sabe, de quem está sofrendo as consequências, aguardando para um, em algum momento ser vacinado, ver as pessoas que você gosta serem vacinadas, cada um na, na família que é vacinado é um alívio, sabe, embora você saiba que é parcial também essa segurança que a gente tem, porque a, a gente vai comprovar na prática qual vai ser a eficácia mesmo das vacinas em, em prazo mais longo, né, e diante de variantes, então tem toda essa preocupação. em é um momento delicado da economia, então você tem a, a, essa coisa relacionada à pandemia, mas ao mesmo tempo você sabe que o Brasil tem uma agenda de reformas econômicas que tem que se, ser levada adiante, tem que ter uma diminuição do tamanho do Estado, você tem que ter uma responsabilidade maior na gestão das finanças públicas, na reorganização do país, tem as questões ambientais, não se pode esquecer isso, tem relações exteriores, tem o que está acontecendo no mundo todo, então você tem um lado teórico, né, as coisas que você acredita, defende e sabe que são necessárias em tese, e tem o teu lado humano, né, que você queria que fosse tudo diferente. Né, joga para o espaço a responsabilidade e vamos socorrer só quem está precisando. Né. Então a gente não defende isolamento por, por questão ideológica, a situação é das piores coisas que eu ouço né, e, e que as pessoas criticam nas redes sociais, gente, é um absurdo quem que vai gostar de isolamento social, de você não poder ficar com seus amigos, você falava da vida pessoal, eu encontrava com os meus amigos quase todo sábado à noite, era uma coisa meio de rotina, que a gente tinha, claro que de vez em quando tinha outras coisas, quando era para o interior para viajar, mas a gente se reunia todo sábado à noite num restaurante, era muito legal, eu sempre gostei de almoçar fora de casa no domingo, né? porque a minha família, a maior parte mora no interior, então a gente saia aqui, a gente mesmo, para almoçar, e no cinema no domingo à tarde, eu adorava fazer isso, e ir em teatro, agora eu vou defender isolamento social, a academia que eu fazia Pilates fechou, sabe não, não vou, sabe estou vendo a dificuldade do salão de beleza que eu vou, do cabeleireiro, eu vou gostar de isolamento social, eu vou defender por ideologia, gente, é uma coisa maluca isso. é Está muito difícil mesmo, parabéns pelo trabalho que você tem feito. É... Obrigada. A gente tenta passar a mensagem mais racional possível. Né? É, e você falou mais cedo ali, na nossa conversa, que você pensa em, talvez, no futuro, criar um canal no YouTube. E comentou também sobre as mudanças do jornalismo, que até quando você começou no rádio, ninguém via que você estava tremendo ali por trás. Quais foram as principais mudanças? Olha, eu acho que a grande transformação foi essa questão da do rádio ter imagem, né? E redes sociais porque no começo, quando eu escrevia no, no, no jornal e mesmo quando eu estava no rádio, o ouvinte ligava pelo telefone se ele queria participar, se ele queria dar informação. Agora não, agora você fica acompanhando, você vê o retorno que você tem pelas redes sociais, é no YouTube, é no Twitter, é pelo Instagram, as pessoas misturam, às vezes você coloca uma imagem tua pessoal e as pessoas vão criticando, misturando as coisas. Né? E, e eu acho que a grande transformação foi essa, né, foi a chegada mesmo da internet com todas as forças e depois da imagem, de todos os recursos visuais, de todas as redes sociais e tudo inserido, né? então você consegue acompanhar de várias formas, antes a gente tinha essa questão do rádio, que o rádio chegava em qualquer lugar, né, que tinha um radinho de pilha, hoje você tem o celular facilitando esse contato. Então o jornalismo ficou muito mais próximo até das pessoas, através do, do, dos vários canais. Né? Então você, você vira multimídia, mesmo que você não quisesse virar multimídia. Né? E no rádio foi uma transformação, e eu acho que a Jovem Pan fez das maiores transformações possíveis. Né? É, é praticamente uma televisão, e, e, o, e a intenção é virar uma TV mesmo, não é? e, e com programação o tempo todo, e é isso, você consegue acompanhar com imagem o tempo todo. Aí aquelas preocupações que a gente tinha antes, apenas quando estava na TV, que era cuidar do cabelo, é cuidar da maquiagem, é ver a roupa, é você não está com uma roupa muito estampada, aquelas preocupações que a gente não tinha em rádio, né? hoje a gente tem no rádio também. Né? Então tem que cuidar da imagem também, tem que tomar uh, cuidado com todo o teu posicionamento, então ficou muito parecido com TV, mas eu acho que o rádio ainda preserva uma agilidade maior, né, em termos de programação. A, a, a questão da imagem acaba engessando um pouco em algumas situações, não é? mas é, mantém ainda um conteúdo, eu acho que é muito mais próximo, muito mais rápido, assim, de reagir do que a TV. A não ser as TVs agora, que, que, que são uh, do, de notícias 100% do tempo. Aí também tem uma agilidade muito grande. Mas eu lembro que antigamente no rádio era entrar por telefone, né, teve um momento que você entrava em orelhão, que você não deve nem lembrar quando que se utilizava orelhão, mas tinha isso quando eu comecei a trabalhar, inclusive para dar informação, depois chegou o celular, aí você entrava pelo celular, mas uh, foi uma transformação que eu acho que é muito positiva em termos de alcance da população, mas que exige muito mais. Né? Bom, e você conseguiu se adaptar bem, tanto que na última edição do Prêmio comunique você ganhou dois prêmios na mesma edição, né? E o que, que isso representou para você? Olha, eu fiquei muito contente, de um lado, porque era do blog, porque eu escrevo, e eu lembro, você lembra que eu falava que eu gostava muito de escrever, né? que foi o meu primeiro objetivo quando eu entrei no jornalismo, era isso, era poder escrever mesmo, então até me surpreendeu, eu lembro que eu fiquei, quando eu fiquei sabendo, eu falei, nossa gente, eu ganhei também disso, e também como comentarista em rádio TV. e TV, então foi uma, sabe, foi em todas as minhas frentes de trabalho naquele momento, eu fui premiada, então eu fiquei muito feliz e concorrendo com gente muito boa, né e tem essa questão das redes sociais, que eu confesso, na época eu falei, olha, gente, tem gente concorrendo comigo, tem muito mais seguidores, que está muito mais tempo utilizando a rede social, e a votação era aberta, então você divulgava e o público tinha que votar. Eu falei, gente, qual que é a chance? chance zero eu falava para a família, né? Aí entrou a família para ajudar a divulgar, mas foi um trabalho, eu acho que é um trabalho mesmo, nos locais que eu trabalho, na TV Gazeta, na Jovem Pan, é o pessoal apoiando, e, e foi muito gostoso. né Quando eu soube que eu ganhei os dois prêmios assim, no mesmo ano, eu achei fantástico, falei, foi ótimo. E esse ano tem prêmio comunique de novo, hein? Dessa vez online? É... Ficamos um ano sem o Comunique-se, né? ano passado não teve, é, esses prêmios eu ganhei em 2019, e agora vai ter novamente o desafio online, que é essa coisa do novo normal, que eu não acho nada normal, eu nem gosto dessa expressão, novo normal, para mim, normal é quando tudo isso passar e a gente voltar a ser normal mesmo, né? É, quem sabe um dia sem máscara, né? Podendo estar próximo, aquela festa fantástica que nós tivemos, todo mundo muito próximo, a emoção passando, né? A gente revendo colegas que você não via há muito tempo, aquela festa imensa... Né, e, e, e todos jornalistas, né? Então você ia lembrando um pouco da sua história. Eu trabalhei com aquele, eu trabalhei com outro, eu conheci, eu encontrei matérias em coletivas e da rua. Foi muito gostoso, né? É uma proximidade que você não tem, você não tem mesmo espontaneidade estando à distância. Essa questão online, né? Denise, desculpa, eu vou ter que correr para pegar meu carregador <risos> rapidinho. Eu já venho, desculpa, que subiu, caiu. <risos> Tudo acontece na hora que não pode, né? Igual, Igual esse que, que deu errado ali. <risos> não, é, adoro, não não pelo menos. Nossa, ainda bem. Eu não sei nem o que eu faria ao vivo. Ah, segurada, tu dá uma assim. disfarçada, viu? Tu dá uma segurada assim. Sabe que eu passei isso daí na eleição? Sério? Não vai entrar no... De repente, se quiser contar também, mas eu eu estava na Gazeta eu entrevistei todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo, né? E eu encontrei com o Boulos, eu entrevistei ele na quarta-feira, né? E pessoalmente, sentado lá na bancada, a gente estava restringindo muito, mantendo isolamento, chega de máscara e tal. Aí, na sexta-feira, ele divulga aí que estava com sintomas de Covid, que tinha sido confirmado que ele estava também, eu tinha ficado com ele dois dias antes, né? Então, resolveram que eu ia participar da programação especial do acompanhamento no, no domingo pelo, pela internet, né? E é isso, aí chega na hora, a bateria não aguenta, né? Porque era uma programação de três horas, aí eu ainda tinha uma entrevista para fazer, eu comecei a ver que a bateria estava acabando, no fim ela chegou, mas é uma angústia, assim, essa coisa de que eu falava que não tem novo normal, né? É uma situação absurda, né? Mas foi uma angústia, mais ou menos, como que você passou agora? Não desespero. <risos> gente. Bom, vamos lá, vamos voltar agora. Denise, e, e além do prêmio Comunique, esse ano a Jovem Pan está lançando também um canal de notícias de TV, né? Da TV Paga. A gente vai poder contar com você lá esse ano? O que, que tem de novidades por aí? Então é uma coisa assim meio secreta, né? Mas vou estar, vou continuar na Jovem Pan. Né, mas vai ter uma reformulação aí na programação e nas participações. Ah, então a gente vai ter que aguardar para ver, hein? Exatamente, a promessa agora é no mês de maio, né? mas vamos aguardar para ver como é que vai ficar a, a formatação final mesmo. Vou ficar na torcida para te encontrar por lá também, então. Não, 24 horas de notícia é, é um desafio, sem dúvida alguma. Por isso que eu falava, a, a Jovem Pan saiu à frente nessa questão do rádio com a imagem, de virar uma TV mesmo, é o rádio que virou TV, né? e é uma TV acessível, toda a população onde estiver, em qualquer lugar, você aciona lá e tem o um Panflix, com o aplicativo da Pan, então você consegue acompanhar o tempo todo, que eu acho que é uma coisa, assim, muito próximo, né? fica muito mais próximo de quem antes era só ouvinte, agora é telespectador, né? é o internauta, é, então a gente não sabe nem como se refere exatamente a, a quem está nos acompanhando, porque pode acompanhar em todos os canais, e isso acontece também na TV, né, porque a, você pega o Jornal da Gazeta, ele está nas redes sociais também, depois os meus comentários, entrevistas, entra em podcast, então tem todas essas... A, a, esses canais de acesso aí ao público que eu acho que é muito legal. O público não tem nem desculpa para falar que não conseguiu te ouvir. Ah, né? não tem. Agora não tem. Assim, quem não quer acompanhar, o pessoal que mora longe aí da família, não vê se não quiser, né? Porque senão é só acionar o celular, está no lugar que tem Wi-Fi, porque <risos> esse sinal pega bem que consegue acionar a qualquer momento, né? É verdade. Oi, para encerrar a nossa conversa aqui. Eu queria saber de você, o que, que você tem de dica para dar para os jornalistas novos que estão começando a carreira agora e que querem ser que nem você? Olha, eu acho que tem que buscar muita informação, né? você tem que se preocupar com a sua formação mesmo. né? Eu já vi muita gente que chega na carreira e que não gosta de ficar lendo o noticiário geral, sabe, e não dá. Hoje as coisas estão muito interligadas, por exemplo, eu falo de economia, mas a economia está muito relacionada à saúde, está muito relacionada à política, uh, está muito relacionada a meio ambiente. Então, você não pode ficar atuando apenas em uma área. Você pode se especializar sim, se você quiser uma área mais específica, mas você tem de ter uma informação geral em relação ao que está acontecendo, esquecer essa história. Olha, não gosto de ver noticiário, eu não gosto de ler jornal, eu não gosto de ficar vendo notícias em geral, porque não tem isso, sabe? Esse é, uma, esse é um problema que eu acho que vem desde sempre sempre, não é? e se esforçar ao máximo e se preparar, jornalismo não tem horário, uma coisa extremamente repetitiva que se diz é isso, né você muitas vezes tem que largar a, a, a tua família para você ter uma cobertura especial, plantão de fim de semana, plantão de feriado, já teve muito réveillon, que eu fui sem dormir para apresentar o jornal, depois estar na rádio às sete horas da manhã, sabe, e perde carnaval, e você tem que ficar nessa correria, então tem esse lado pessoal, você tem que estar disposto a encarar mesmo, que é o um desafio imenso, e depois a tua própria formação. Então você tem de entender também de, de redes sociais, de internet, você tem que estar preparado para lidar com tudo isso, e é uma situação que, que a meu ver, é sempre em transformação permanente, não vai parar no que está, porque cada dia surge uma coisa nova, Surge um novo canal, uma nova forma. Você vê, por exemplo, o podcast voltou a ser mais ou menos o que era o rádio de antigamente, só que com, com algumas características muito próprias, mas é a questão da voz, não é? que é como era o rádio antes, que as pessoas ficavam imaginando quem é. Hoje não necessariamente vai ficar imaginando, porque tem os outros canais e que vai ver a imagem lá é do jornalista que está falando, fazendo a, a apresentação mas é, é isso, né? você está no mundo em transformação, quando você fala em, em comunicação e tecnologia, e as pessoas essas que querem trabalhar com isso têm de estar preparadas, não é? mesmo quem não gostava, que tinha resistência, foi indo e agora está aprendendo na marra, né? então eu acho que quem entra agora já cai de cabeça né, nessa questão multimídia, né, e tem que estar tá muito bem preparado para isso. É, não dá para ter preguiça, né? Não dá para ter preguiça. Não dá, e você tem que ser jornalista o tempo todo, você tem que estar atento e de, que buscar informação, e você tem que ter uma resistência emocional, eu acho que isso é muito importante, você ter resistência emocional, é uma carreira difícil, não é uma coisa fácil, tem muita gente que acha que é glamuroso, sabe que é legal você ganhar prêmio de você estar tá aparecendo na TV de as pessoas te reconhecerem, só que as pessoas que te reconhecem e que te elogiam num dia, no dia seguinte podem querer te malhar, é aquela história do cancelamento, que não gostaram de uma frase que você disse, que aí parece ter uma conotação errada, é uma coisa diferente, então tá, tem esse complicador hoje de ser jornalismo, jornalista, você tem que uh, mostrar o tempo todo que você está querendo fazer o melhor, que você tem ética, que você tem responsabilidade, que você não está indo apenas pelo que você acha que é importante, que não é uma coisa ideológica, sabe? é extremamente cansativo. A gente falava no começo, que está no momento difícil do jornalismo, que é isso, que é você combater fake news e as pessoas acusando você de estar uh, divulgando fake news é uma coisa muito complicada, sabe, e, e, e se você não está preparado para esse, esse cancelamento, que antes era xingamento, e antes, sabe, tinha outros nomes, uh, você acaba sofrendo com isso pessoalmente, você fala, gente, eu estou tentando fazer o melhor, eu estou cumprindo o que seria o objetivo mesmo de jornalista, que é passar uh, uma informação correta, com ética, tentando fazer com que a pessoa fique bem informada em assuntos que são relevantes para a vida dela, né, nos vários aspectos e a pessoa está te acusando de, de você está brincando sabe de que você não é responsável que você está querendo apenas lacrar sabe é um negócio muito maluco é, é, é um mundo diferente que a gente está lidando e quem é jornalista tem que estar tá preparado para isso tem esse outro lado agora também então é, é, é não ter preguiça de se informar é estar tá disposto a abrir mão de coisas pessoais suas para cumprir a tua obrigação de, de jornalista nessa tarefa aí de dia a dia, sabe, de você ter, manter empolgação com o que você faz, não é que não é um trabalho assim burocrata, que você chega lá, senta na mesa, cumpre determinadas tarefas e passou, não, aquilo é uma correria e pode mudar de uma hora para outra, né? já tivemos coberturas especiais, eu lembro, por exemplo, da queda das, das torres gêmeas, ah, que foi uma coisa inesperada, o dia todo a gente trabalhando com aquilo, sabe, sem ter tempo para comer, mal tomando água, sabe, no dia inteiro, vivendo também a angústia daquele momento sem entender exatamente o que era sabe, as eleições e impeachment que nós tivemos aqui no Brasil e, e toda essa conturbação e tragédias que acontecem e aí vem a pandemia que, que estica a corda no limite né, do nosso trabalho então a gente tem que estar se preparando para isso né? para o inesperado além daquela rotina de dia a dia que já é bem pesada já cansa só de ouvir né <risos> Você está começando agora, eu não vou desanimar não, mas é difícil, é difícil, mas é gostoso, é empolgante quando você uh, termina o dia que você fez a, o, o teu trabalho da forma que você acha que você deveria ter feito mesmo, sabe, que você está cansado, mas você fala, olha, acho que valeu, sabe, eu, eu, eu fiz o que deveria ter sido feito mesmo, eu, eu fiz bem feito, sabe, é uma sensação muito boa isso acontece em todas as profissões, mas uh, jornalismo você lida com ideia, com informação, sabe, de você, você tem que absorver a informação, você tem que entender, e você tem que transmitir de uma forma que as pessoas entendam também. Né? Então você é, é o canal né, para as pessoas chegarem próximas e, e, e chegarem ao entendimento de coisas que acontecem de uma forma distante delas, né, no dia a dia. Então é isso, a gente é esse canal né, de, de tradução do dia a dia, até para ajudar as pessoas a entenderem o que estão acontecendo no, no cotidiano dela. Né? É verdade, é isso aí. Bom, muito obrigada pela participação, Denise. Foi um prazer ter você aqui. E eu agradeço o convite. Que a gente mais vezes. É isso, o papo foi muito legal, eu espero que vocês tenham gostado. Aí eu passei a. a, a... A minha sensação, sabe, do jornalismo, é isso, é, é emoção, é profissão, é trabalho, é dedicação, né, com todas as dificuldades que tem, eu acho que eu não escolheria outra profissão, não. Que lindo, que bom saber, porque a gente tem você na, na profissão. Muito obrigada. Obrigada, Júlia, obrigada a todos.